gente eu sou a Tata e como vocês viram pelo título e pela thumb nesse vídeo eu vou falar sobre peitos pequenos sete dicas para quem tem peitos pequenos. Se você não tem as petiolas pequenas, fica aqui que também tu vai gostar de ver esse vídeo e aí aproveita e manda para aquela amiga. Aquela amiga, todo mundo tem uma amiga, né? Que deixou o peitinho natural, que não botou silicone. Tô muito feliz de você ter clicado nesse vídeo, viu? eu tenho certeza que tu vai gostar das dicas porque elas estão boas, viu? A primeira dica é não se intimide. Não se intimide, meu amor. Eu demorei muitos anos, muitos mesmo, para não me intimidar. Eu deixava de usar determinadas roupas essa blusinha aqui por exemplo eu já tenho ela há um tempinho e eu já deixei muito de usar ela por causa de não ficava legal com nenhum sutiã porque como vocês podem ver ela é abertinha aqui ó e aí não dava um sutiã e eu ficava tipo ai não vai ficar estrega não vai ficar legal porque meu peito sei lá vai aparecer o bico ou sei lá o que então não se intimide tá bom por que, é que uma mulher com silicone vai ficar bonito vai ficar coisa que pode usar e eu com peito pequeno não por que não tem que não faz sentido então não se intimide. se tu tá afim aí de começar um processo, eu comecei o meu processo de parar de usar sutiã faz uns três anos, e ele continua, tá? Ele perdura, eu ainda estou no processo. Inclusive, a primeira coisa que eu larguei de mão não foram os sutiãs, por incrível que pareça, não. A primeira coisa que eu larguei de mão foi a forma que eu olhava pro meu corpo. A gente tem visto, né, as pessoas descontentes com seu tamanho de peito, com seu tamanho de boca, com seu tamanho de cintura, com seu tamanho de... Mas por que isso? Porque vão se criando necessidades. Às vezes a gente nasce com uma necessidade, às vezes a gente tem um trauma, às vezes a gente se incomoda muito com o fato de ter o peito pequeno, ou então com o fato de ter o um nariz grande. Sei lá, a gente sempre tem uma coisinha, sempre tem, normal, cara, normal. Inclusive eu devo estar falando com muitas meninas aqui que sentem a vontade de botar silicone, mas a questão é, tu sente essa vontade há muito tempo... Tem algum trauma com essa situação? Tem algum trauma com a tua boca, com o teu nariz, com o teu peito? Ou criar uma necessidade na tua cabeça? Saca? Inclusive, agora tá nessa onda aí da lipo HD, né? O que, que é a lipo HD? É lipo LED ou lipo HD, que chama. É aquela lipozinha assim, ó, que deixa o abdômen todo desenhadinho. Porque agora não basta ter a barriga seca. Agora tem que ter o abdômen desenhado pra meio que parecer ali que tu pratica bastante atividade física, é um atleta, sei lá, agora estão criando essa necessidade. Então só para fechar essa primeira dica, não, eu não sou contra procedimentos estéticos, nem contra cirurgias, desde que seja uma necessidade sua, desde que seja uma necessidade minha, não de alguma coisa que me impõe ou que impuseram pra ti. Entendeu? Então vamos para a próxima dica. Dica número 2 é, faça um exercício diário, que não é pra crescer peito, não, é um exercício diário de se olhar no espelho com carinho, cara se olha no espelho a gente tem o costume normalmente eu falo por mim de tentar fazer o mínimo possível de contato visual com as partes do nosso corpo que a gente não gosta né então por exemplo se tu não gosta da sei lá, da, da tua barriga ou da tua da gordurinha aqui ou então da parte interna da coxa tu vai tentar não ficar olhando para aquilo ou ao contrário a gente fica olhando realmente com desprezo com desdenho com a cabeça pensando e lembrando do abdômen daquela menina que tu viu no Instagram, da perna daquela outra que tu viu, do, daquele peito bonito da outra lá, e aí tu fica olhando pro teu com desdenho, desprezo, por causa do quê? Por causa das referências que tu tá tendo. Então essa é a minha segunda dica, é olha com carinho pra ti no espelho, tá bom? Hoje, na hora que tu for tomar banho, aproveita e já faz o autoexame de mama, não custa nada, porque até isso às vezes a gente deixa de fazer, ou deixa passar pelo fato de não ficar olhando com carinho pro nosso corpo, a gente tem que prestar atenção em todas as partes do nosso corpo, olha com carinho, sente qual que é a textura, presta atenção na cor, qual que é a cor? tua auréola, qual que é o cor do, do bico do teu peito, esse momento nem sabe, cara porque tu não entra em contato, tu simplesmente colocou na tua cabeça que o teu peito é pequeno, que tu não gosta e ponto, eu sei que não é todo mundo que não gosta do fato de ter peito pequeno eu, por exemplo, adoro, amo não tenho vontade de botar silicone, ainda bem mas eu entendo quem tem vontade então, se tu te olha com desprezo se tu acha que teu peito não tá legal que teu peito é caído, que teu peito... A gente, a gente cisma até com o formato né? não é só o tamanho que há que falta, a gente cisma até com o formato que tá caído, que sei lá, não tem bico suficiente, que deveria ser mais assim, mais assado, a gente se com tudo, eu sei. Mas olha com carinho para os teus peitos, tá? Não esquece, hoje no banho, amanhã, um exercíciozinho diário, todos os dias, igual como se fosse um exercício físico mesmo, mas é um exercício emocional e psicológico para tu começar a gostar mais deles. Então olha para eles com carinho, beleza? A terceira dica é tocar o moda-se para opinião alheia sim porque mais difícil do que tu largar o sutiã é tu largar de mão da opinião dos outros com certeza tu vai passar por várias situações que tu vai no lugar e vai ter pessoas que vão olhar com uma cara de que estão achando teu peito pequeno ou que estão achando que tu tá muito vulgar com aquela roupa porque tá muito aberta ou que estão achando que gente. Ter peito pequeno também tem suas vantagens, tá? Se tem meninas aí de peito grande, me ajuda aí nos comentários. Eu tenho várias amigas que tem peito grande, ou então que tem silicone, que colocaram silicone. Inclusive, eu acho que, olha, gente, de 10 amigas minhas, 9 botaram silicone, tá? A minha geração é uma geração muito assim, ó, que se cobrava muito aquela perfeição, e aí o peito grande estava associado à perfeição feminina. Enfim, é. esqueci o que eu tava falando. Ah, tá, tá, tá. Lembrei. Que é muito difícil a gente se desprender da opinião alheia. Quando eu falo que eu tô num processo há não sei quantos anos, eu realmente tô num processo, porque volta e meia eu vou frequentar algum lugar, ou eu sei que vai estar tá pessoas, sei lá, mais velhas em tal lugar, ou eu acho que determinada ocasião não me permite ir sem sutiã. E aí eu já não tô falando nem mais de tamanho de peito, já tô falando de peitos em geral, né? Meninas que têm os um seios maiores sofrem mais ainda com isso, imagina. Mas enfim, dependendo do lugar, eu realmente fico desconfortável, eu realmente fico sem jeito e por isso que eu te chamo de processo, porque uma vez a cada, sei lá, quatro, cinco, seis meses, na verdade, esse ano causa da pandemia, eu tô em casa o tempo todo, nem lembro qual foi a última vez que eu usei um sutiã com bojo. Eu gosto muito de usar agora sutiãzinho molinho, sabe? Sutiãzinho de renda, eu me sinto confortável, eu me sinto segura. Uma segurança saudável, sabe assim? Sem aquele arame, sem aquele bojo. Quantas vezes a gente chegava em casa, eu pelo menos chegava em casa machucada, cheia de marca, de coisa. Sendo que eu tava segurando não sei o que. Uma mulher de peito grande usa um sutiã pra poder suportar aquele peso, eu acho que ajuda a não ser ficar balançando tanto e uma mulher de peito pequeno que usa só para dizer para os outros que tá usando, usa só para ninguém precisar fazer contato visual com teu bico do peito. Ah, dá licença. Então, se tu tá fim de parar de usar esse Para de usar. E a quarta dica tem tudo a ver com a terceira. Que é iniciar esse processo de aceitação real. Ai, Tata, como assim real? Real. Sempre que a coisa é um processo, ela tem etapas. O que define um processo são as etapas. Então, qualquer coisa que tu vai começar hoje, que tu queira que do nada amanhã já esteja tudo certo, não vai funcionar, porque tu tem que passar por etapas. Então, essa coisa do amor próprio, da autoaceitação, é um processo. Não adianta eu vir aqui falar pra vocês, ah, não usa mais sutiã, é, aceite, se use decote, blá blá blá blá. Se isso não vai fazer parte do teu processo. Então, siga o seu processo real. Que ele seja o teu processo, não o meu. Porque ia ser lindo se a gente acordasse, se olhasse no espelho, aquela coisa, né? Ame cada pedacinho do seu corpo. Acho que eu já falei essa frase em algum vídeo aqui. Mas não é bem assim. Tem dia que a gente acorda e a gente tá assim, tipo, ai... Hoje, sei lá, eu queria usar aquela blusa e eu tô achando que não tá legal com meu peito. Mas a mesma blusa em outro dia tu vai achar que tá incrível. Quantas vezes eu já deixei de usar essa blusa aqui porque eu achei que não tava legal? Tem dias e dias e, e tá tudo bem. A quinta dica, essa é ser muito boa. É procurar referência de mulheres que também tenham peitos pequenos pra tu seguir no Instagram. Se tu não tem Instagram, transforma essa frase na pra rede social que tu mais usa. Por quê? A gente fica rolando aquele feed o dia inteiro e fica pessoas é, é, reproduzindo padrões ali na nossa cara o dia inteiro. Então imagina, tu já não gosta do teu peito, ou então tu tá insatisfeita com o teu seio, ou então tu tá com uma puguinha aí que tá com uma coisa tipo... Será que eu boto silicone? Será que eu me aceito? Eu gosto, mas dependendo da roupa eu não gosto? Tá com aquela coisa assim meio incerta, porque a maioria das pessoas é assim, né? E aí eu me deparo com uma mulher ali de silicone e aí eu me comparo, acabo me comparando. Então não tô dizendo pra tu pegar qualquer mulher ali do teu feed que tem que ser grande e parar de seguir. Obviamente que não. Mas é incluir meninas com seios pequenos para tu seguir, para tu começar a ter inspirações de roupas, inspirações de poses, inspirações de como lidar com o peito pequeno. Essa dica é muito boa. Né? A sexta dica é cuidado com as suas referências. Eu acabei de falar no item anterior sobre referências. Então tome cuidado com as suas referências, gente. Todo mundo tem o seu ponto fraco. Eu posso estar aqui falando de peito pequeno, mas talvez o meu nariz seja o meu ponto fraco. e Vocês não sabem. Então eu tô aqui super levantando essa bandeira, mas aí na hora de falar de outra coisa que eu não gosto, eu fico bem quietinha, entendeu? Tem muita gente por aí é, é, levantando bandeiras e militando a favor do amor próprio, autoaceitação principalmente, de silicone, lente no dente, é, preenchimento labial e aplique os caralho e aí vem falar de autoaceitação ame no seu corpo ai olha que minhas estriasinhas elas são lindas então cuidado porque a pessoa ela tá falando do, do que não machuca ela mas talvez o que não machuca ela pode te machucar então todo mundo tem um ponto fraco eu tenho meus pontos fracos tu tem os teus todas as influenciadoras do mundo tem os seus não tô dizendo pra tu te afundar e só seguir meninas que tem o mesmo ponto fraco que o teu, ou sei lá, qualquer coisa do tipo que tenha aparecido. Eu tô falando só pra tu tomar cuidado, tá? Porque às vezes muitas de nós usam o corpo pra trabalhar. É a nossa imagem, tá ali, aí bota o silicone pra parecer melhor, bota uma lente pra parecer melhor, faz preenchimento pra parecer melhor. Melhor, né? Pra, sei lá, pra parecer mais padrão, pra ficar mais agradável aos olhos de marcas, até do público. Então, cuidado. Só essa é dica. A sétima dica é: faça fotos de você mesma mostrando os, o quanto o seu seio pequeno pode ser bonito. Mas atenção, não vai fazer isso num dia que tu não tá legal, que tu tá meio para baixo, que tu tá, sei lá. Tem que ser aquele dia que tu acorda assim, ó, se sentindo bem, se sentindo linda. Ai tá, tá, tá difícil. Oh, tá do céu, tá difícil. Essa quarentena tá tá, tá puxado, né meu amor. Eu sei, para mim também tá puxado. Tá puxado para todo mundo. Mas sempre tem, sempre tem aquele dia que a gente se olha no espelho e fala: nossa, hoje é tão legal. Hoje eu gostei. Pega uma blusinha, pega um biquíni, pega uma camiseta, até sei lá, e faz uma sessão de fotos, umas poses, uma coisa assim, para tu poder ver depois, entendeu? Quando tu tiver um dia mal, no dia infeliz com o teu seio, um dia achando que ai, na verdade mudei de ideia. Aquela menina que eu sigo acabou de botar silicone. Ai, que droga! E agora? A Tata botou silicone. eu só, viu um o vídeo dela de peito pequeno e ela foi lá e botou silicone. E agora? Aí vocês vão só se baseando no que vê na internet, sabe? Eu falo vocês, mas eu me coloco no lugar de vocês. Então, faz isso. Seja você o seu próprio padrão. Não é uma coisa que a gente ouve assim. ah é verdade. Você meu próprio padrão. Beleza, realmente a minha barriga, ela assim e fechou, meu sei assim, fechou. É difícil, gente. Então exige um esforço. E não tem problema nenhum de tu usar algumas técnicas como essa da, da foto, por exemplo. Um brindezinho, uma técnica extra, quando tu fosse arrumar, arruma o teu peito também. Sabe assim, ó, tipo assim, tu já não gosta do teu peito. Aí tu bota uma blusa, bota tudo pra disfarçar ele, né? Ou bota um casaquinho que fica mais larguinho, ou bota um não sei o que que não aparece, ou então bota um top, ou então bota um sutiã de bojo com arame babá, joga o cabelo pra frente pra disfarçar. Aquela coisa toda, tu faz tudo pra apagar. Ó, oh, essa técnica do cabelo eu já usei, tá? Já usei várias vezes. Ai, que tristeza, gente, sério. <risos> deixa eu devolver o cabelo aqui pra trás então o truquezinho extra é cuida do seu peito, passa um hidratante passa um óleo, passa uma coisa um brilho um, um, hoje por exemplo eu passei iluminador aqui não sei se dá pra ver com a luz se tá pegando ou não mas essa técnica me ajudou muito eu no início também que eu ficava incomodada assim né, por exemplo hoje eu acho esse tipo de decote aqui maravilhoso, perfeito pra mim que ótimo, eu posso me abaixar, não vai pular nada tá tudo certo, porque que eu não usava antes? Porque eu achava que tava faltando alguma coisa aqui, entendeu? Então eu já usei muito colar, ó, ó, adornos que fiquem aqui nessa área. Então começa, vai aos pouquinhos aquele lance do processo que eu falei. Maquia, passa um brilhinho, passa um creme, passa um perfume com carinho nessa região. Bota um colar, um pingente, alguma coisa que tu gosta... Tá bom? Ai, cara, que gostoso fazer esse vídeo, conversar sobre esse tema com vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, compartilha comigo alguma situação aí que tu já viveu. Não esquece de mandar esse vídeo pra uma amiga que passa por essas situações. Foi isso, um beijo, tchau!